Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrd, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um tutorial de maquiagem inspirado nas tendências de 2023. Estamos numa época onde a beleza é valorizada como forma de autoexpressão, e quero mostrar para vocês como é possível se sentir incrível e atual usando as tendências mais recentes. Então, se preparem para aprender tudo sobre a maquiagem desse ano, e se sentir ainda mais bonita e confiante. Vamos lá! E é absolutamente... Tudo o que eu acabei de falar foi fabricado por uma inteligência artificial. Nenhuma dessas palavras que eu falei nessa introdução foram pensadas por mim, Gabriel Jordan, e nem essa maquiagem. Assim eu espero que vocês tenham pensado. <risos> Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaJotRD e no vídeo de hoje, uma inteligência artificial vai fazer a minha maquiagem. No começo desse vídeo, vocês assistiram uma introdução comigo falando palavras que eu não escrevi e usando uma maquiagem que eu não decidi como eu ia fazer. Hoje a gente vai usar o ChatGPT, ou Chat GPT. Basicamente, esse bot, ele te responde com várias informações tudo que você pesquisar. Obviamente que, por se tratar de uma inteligência artificial, ainda é feito por humanos. Então, ele não é 100% perfeito, mas hoje a gente pode explorar. Por isso eu vou fazer algumas perguntinhas relacionadas a Make e também ele vai fazer um roteiro de vídeo do YouTube para mim. Assim como vocês viram é o que eu falei lá no começo do vídeo já maquiado. Loucura, né, gente? Então, se você já quiser conferir eu fazendo uma maquiagem regida por uma inteligência artificial, já vai deixando seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Bom, gente, esse aqui é o chat GPT, né? O link é chat.openai.com E você pode perguntar algo que você quiser pra ele, que ele vai te dar uma resposta Óbvio que a resposta nem sempre vai estar certa, você tem que conferir Mas vamos ver aqui Quando o batom foi inventado E assim, gente, ele vai te dar todas as informações que tiverem disponíveis Aqui ele tá contando sobre a história do batom, que montar milhares de anos atrás Mas que a partir de 1884, a empresa Guerlain Criou um batom com a base de cera de abelha e óleo de rícino e pouco tempo depois, outras marcas começaram a produzir seus próprios batons. Vamos perguntar aqui, quando a base foi inventada? Essas perguntas que são mais de conhecimento geral, são muito mais fáceis dele acertar, até porque ele acessa bancos de dados sei lá, disponíveis na internet, e ele continua a conversa, assim como vocês podem ver aqui, olha, a base, assim como o batom remetendo nosso assunto anterior, também tem uma história antiga lá pra 1914, o maquiador americano Max Factor criou a Pancake, a primeira base líquida que ficou famosa por sua cobertura completa e durabilidade então agora que vocês já viram o que que é o ChatGPT, vamos pedir para ele criar um roteiro de um vídeo tutorial de maquiagem e vamos seguir o tutorial de maquiagem que o ChatGPT criou para mim. Bora lá. Crie um roteiro de vídeo tutorial de maquiagem para o YouTube para mim. Ou melhor, vamos pedir um roteiro de vídeo tutorial de uma make bem moderna e fresh moderna e fresh de 2000 Fresh de 2023 para o YouTube. Vou tirar esse para mim aqui no final. Enter. E ele vai criando, olha. Claro, aqui tá um roteiro de vídeo tutorial de maquiagem moderna e fresh para o YouTube em 2023. Ele te dá a introdução e vai criando todos os passos, gente. É bizarro porque, tipo, eu não tô digitando absolutamente nada nesse teclado. Nem conseguiria digitar assim na velocidade da luz. Mas ele dá tudo certinho. Preparação de pele, base, corretivo. Então eu vou esperar ele preparar esse tutorial aqui que vocês vão assistir eu fazendo hoje. Vamos ver no que que vai dar. Olha só, gente. A primeira coisa que a inteligência artificial falou foi... Antes de começar a maquiagem, é importante preparar a pele. E <laughs> aí Comece limpando e tonificando o rosto para remover todas as impurezas. Em seguida, aplique um hidratante para deixar a pele macia e suave. Concordo com tudo. Eu sempre faço uma preparação de limpar e hidratar a pele antes de começar os vídeos, então a pele já tá limpa. Mas vamos passar um primerzinho hidratante até porque não deixa de ser preparação de pele, né gente? Vou usar um Hidramat Primer de Mislar para garantir que a pele vai ficar preparadinha, né? Muito cheirosinho esse primer. E já concluímos o primeiro passo que a inteligência artificial mandou. Passando para o passo 2, que é a base. O chat GPT disse que agora é a hora de aplicar a base. Escolha uma base líquida leve. Não! Leve não! E aplique no rosto com um pincel ou esponja de maquiagem. Espalhe bem para garantir que a cobertura fique uniforme. Já temos aqui a primeira divergência da minha inteligência com inteligência artificial. Eu gosto de base de alta cobertura, eu gosto de base pesada, eu não gosto de base leve. Mas vamos passar a Hydra Glow de Nina Secrets, que é uma das mais levinhas que eu tenho aqui na minha coleção. Na verdade, eu também tenho a base Serum de Avon. Acho que eu vou com a base Serum, então. Dar um zoom aqui, né? Mandou usar a esponjinha ou pincel e espalhar bem pra garantir que a cobertura fique uniforme. Eu acho que eu passei base demais E apesar de parecer muito, gente, não foi intencional Nossa, essa base é meio clara pra mim, né? Peguei um bronze já tem um mês e até agora eu tô achando quase todas as minhas bases claras demais Gente, parece que a base é muito mais alta a cobertura do que ela realmente é por causa da cor Mas se vocês observarem, ela ainda é linha sim, tá? É porque a cor tá meio errada E pior que eu tenho essa base em todas as cores dela aqui em casa Isso é só preguiça Ó, oh, gente, tá uma cobertura levinha ainda, tá? Não tá tão, assim, agressiva, não. O passo 3 do tutorial da Inteligência Artificial é o corretivo. E ele falou... Se você tiver olheiras ou manchas, aplique um corretivo em cima da base para cobrir as imperfeições. Escolha um corretivo que seja um ou dois tons mais claros do que a sua pele para iluminar a área dos olhos. Aqui a Inteligência Artificial fala sobre iluminar a área abaixo dos olhos, que é o principal do corretivo pra mim. Então vamos fazer isso só que o problema é que ela não fala de outras áreas e dos outros pontos altos do rosto só fala na área abaixo dos olhos e também nas imperfeições que seria, gente? talvez sinais da pele? não sei o que seriam essas imperfeições para essa inteligência artificial? espinhas, cravos, sei lá eu tô cobrindo todos os meus sinaizinhos, que são muitos E pra ser sincera, eu não gosto de cobrir com um corretivo mais claro Assim como eles estão mandando Eu acho que fica bem feio Eu gosto de usar uma base de alta cobertura Que já uniformiza tudo Mas quem tá mandando não sou eu É a inteligência artificial Isso aqui não tá bom não, viu Vou dizer pra vocês Ah. Uh... Ai, meu Deus, ficam umas manchas assim. Eu odeio fazer esses pontinhos com corretivo, acho que fica péssimo. Só quando o corretivo é da cor da base, né? Aí funciona. Bom, estou um fantasma, estou quase da cor do fundo branco aqui que gravo pra vocês. E agora, nós vamos pro blush? Que? Passo 4, blush. Pra dar um toque de cor, aplique um blush suave nas maçãs do rosto. Escolha um blush em tons de pêssego ou rosa para um efeito natural. Então a gente não vai salar essa maquiagem. É isso aqui? É, meus amores, tá... Entre pêssego e rosa... Vamos nesse tom aqui, que ele já é uma mistura entre o pêssego e o rosa. É um equilíbrio, assim, perfeito. Vamos logo passar, né, gente, direto na pele. Com a base e o corretivo, sem falar nada, igual mandaram aqui. E outra coisa, tem que ser suave. Só nas maçãs do rosto. Isso vai ficar tão manchado. Eu tô parecendo um palhaço, gente. Ó... Acho que ficou bem concentrado nas maçãs do rosto. Ficou meio torto também, né? Mas não puxei pras têmporas como normalmente eu faço. O passo 5 são sobrancelhas. Coisa que praticamente eu não faço. Mas aqui diz que agora é hora de definir as sobrancelhas. Use um lápis ou gel de sobrancelha para preencher e definir as sobrancelhas. Lembre-se de escolher um tom que combine com a cor do seu cabelo. Muito bom essa dica. Vou usar o gel delineador de sobrancelhas na cor castanho escuro de Avon Power Stay. Que eu amo, amo, amo, gente. Gente, e eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é o Macrilan A15. E minha sobrancelha já é bem cheia, então eu vou só fazer alguns fiozinhos extra, onde ela é mais falhadinha. Bom, gente, sobrancelhas feitas Eu acho que essa é a primeira coisa dessa maquiagem que eu tô achando bonita Porque realmente tô me sentindo uma pessoa na era vitoriana Com essa base branca e esse blush palhacito aqui Mas vamos pra o passo número 6 Que são as sombras Para os olhos, use uma paleta de sombras com tons neutros e cintilantes Eu pedi um look fresh e moderno Eu achei que ia ser colorido Mas é um mais clássico Assim como eu gosto de usar Aplique uma sombra clara em toda a pálpebra E uma sombra mais escura no cômodo Êncavo, finalize com a sombra iluminadora no canto interno dos olhos para dar um olhar mais aberto. Eu já sei o que é isso aqui, gente. É aquele smokey eye de 2010 que todo mundo fazia quando ia sentar lá no balcão da MAC para comprar o Ruby Woo ou então o snob, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Eu vou começar com a paleta da Karen Baquini Porque ela tem tons neutros E também são todos mate, vai ser bem útil E mandaram aplicar uma sombra clara Em toda a pálpebra Pra não pegar a sombra branca Vamos pegar esse nudezinho aqui do lado E vamos lá, né, gente? Aplicando na pálpebra E não tem diferença de nenhuma, já que a sombra é da cor da minha pele. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho do branco, gente, pra ver se pelo menos aparece porque a outra realmente é da cor da minha pele. Olha, deu uma estouradinha a mais. E mandaram usar uma sombra mais escura no côncavo, né? Só aqui na área externa, então eu acho que eu vou me ater a esses tons aqui. Esse aqui talvez no final e esse aqui de transição. E que é acabamento tenebroso, inclusive, que você tá. Pra finalizar, mandaram finalizar com uma sombra iluminadora no canto interno dos olhos pra dar um olhar mais aberto. Então assim faremos, vamos aplicar essa sombra iluminadora aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu tô com crise de ansiedade com esse olho bem aqui. Totalmente, 2011. Tem nada de moderno, assim, estilo 2023, igual eu pensei que iria ter. Não mandaram fazer a sombra na parte inferior, mas tem a dó, né, gente? Eu vou fazer por minha conta. Ai, gente. Passo 7. Delineador e rímel. Para destacar os olhos, aplique um delineador marrom ou preto na linha dos cílios superiores. Em seguida, aplique duas camadas de rímel nos cílios superiores e inferiores. É, gato. Já que o olho ficou essa coisa mais antiquada, vamos fazer o um delineador preto mesmo, né? Que de moderna aqui não saiu nada. Fazer o classicão, delineador caça-rato. Na verdade, agora que eu me toquei, gente, falaram pra aplicar na linha dos cílios superiores. Então eu acho que não era pra ter feito um delineado externo igual eu fiz. Falha minha. Normalmente eu nem delineio mais a minha linha dos cílios. Eu faço delineado só no canto interno e externo. Gente, eu acho que tem uns dois anos que eu não faço um delineado sequer. Sem aquele puxadinho no canto interno Tô me achando muito do esquisito, viu? Pro rímel, mandaram passar duas camadas de máscara de cílios Normalmente eu passo só uma, gente Duas eu acho que fica muito clumpy, muito grudento Mas... vamos lá! <coughs> gente... Será que alguém no mundo faz a maquiagem assim? Porque se sim, se inscreve aqui no meu canal e assiste os outros vídeos, gente. Porque tem coisa melhor no mundo do que isso aqui, viu? Segunda camada, né, gatas? Que tem que ter a segunda camada, que mandaram. E comigo ainda parecendo entre uma alma e talvez um palhaço. A gente vai pro batom, né? Passo 8. Pra finalizar, escolha um batom em tons de rosa ou nude para um efeito natural. Aplique o batom com um pincel para garantir que fique uniforme, gente. O que de moderno tem nesse aqui, nessa inteligência artificial? Vamos pegar esse batom aqui, gente, que ele é um tom de nude rosado. Vou pegar pelo menos um líquido. Eu sei que eles estavam se referindo a batom em bala para aplicar com essa desgraça desse pincel. Algo assim, bem... dando orgulho à boca rosa em 2010. Mas vamos pegar o líquido, que a humilhação aqui hoje já foi grande. O acabamento ficou 15 mil vezes pior do que se eu simplesmente tivesse usado o aplicador. Gente, eu tô me olhando no Viewfinder com uma tristeza tão grande. Porque, tipo assim, eu não venho aqui pra ficar feio, sabe? Mas hoje eu vim. E agora vamos pra conclusão. E aqui está o resultado final: uma maquiagem moderna e fresh para 2023. Que fica ótima em qualquer ocasião, inclusive pra ficar em casa. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial e não se esqueçam de se inscrever no canal. Não pra mais dicas de maquiagem. Até a próxima. Ai, gente, vocês já imaginaram se toda a maquiagem que eu entregasse aqui no canal fosse assim? Seria um pavor, né? Eu vou até tirar essa maquiagem aqui, porque eu tô com vontade de chorar, de verdade. Sério, gente, uma maquiagem minha normal é tipo essa aqui que eu vou colocar do lado. Não isso aqui. Ou humilhação, viu, gente? Bom, gente, make removida, graças a Deus. Obviamente, a inteligência artificial é uma coisa que me fascina muito. Nos últimos anos, tá tendo um avanço gigantesco nelas, né, inclusive. E muitas pessoas julgam, se preocupam, dialogam, debatem. Ai, como eu amo meu vocabulário extenso aqui, né, gente? A respeito da inteligência artificial e até o que ela vai substituir é o humano, o trabalho humano. Mas assim como ela tá suscetível a erros na questão fatídica, né, no que diz respeito a fatos Ela também não tem lá um senso criativo muito interessante Mas falando sobre o senso criativo Uma inteligência artificial sempre vai ter o senso criativo Baseado no senso criativo de humanos Soltos nos bancos de dados delas ou na internet, né E o que eu vejo aqui nesse tutorial de maquiagem É que ele pegou um tipo de maquiagem que era muito comum Lá nos anos 2010, 2011, assim por aí E trouxe pra mim Então realmente, quanto a esse senso artístico Ao que não é fatia eu acho que a inteligência artificial ainda não escolheu a minha make bem o suficiente. Tanto que decidi terminar o vídeo sem ela, né? Quem amou? Então é isso. Se você gostou de ver a inteligência artificial dirigir a minha maquiagem. Já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Comenta aí embaixo o que, que você achou da maquiagem. Se você gostou, se você não gostou assim como eu. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo.